10 jogadores mais caros da Copa do Mundo 2022 10. Gavi, Espanha, 90 milhões de euros 9. O Caio Inglaterra, 90 milhões de euros 8. Ericane, Inglaterra, 90 milhões de euros 7. Pedrinho, Espanha, 100 milhões de euros 6. Federico Valverde, Uruguai, 100 milhões de euros 5. Jamal Muziala, Alemanha, 100 milhões de euros 4. Jude de Linde, Inglaterra, 100 milhões de euros 3. Rio Fodem, Inglaterra, 110 milhões de euros 2. Início Júnior, Brasil, 123,7 milhões de euros 1. Mbappé França, 160 milhões de euros